E aí galera, beleza? Paquini falando. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa empresa... Hashdex que lançou novos produtos de fundo de investimento focado em criptografia que você pode investir a partir de um real então vamos dar uma olhadinha aqui eu vou te explicar exatamente o que que é isso se você está chegando agora no mundo de criptografia ainda tem medo ou ainda não tem segurança para investir diretamente em Bitcoin Ethereum e outras coisas você pode começar com esses fundos de investimento para você sentir como que você vai se relacionar com a volatilidade do mercado e depois disso você pode evoluir claramente para o investimento direto na criptomoeda. Então, deixa eu te mostrar aqui o que, que é isso. Antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é o NCI, que é um index, ou seja, um índice que foi criado lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, que ele replica algumas criptomoedas no seu índice. Hoje ele é composto por 65% de Bitcoin, 31 por cento de Ethereum e um pouquinho de nada aqui de outras criptomoedas que são escolhidas trimestralmente então essa lista aqui pode alterar a cada trimestre inclusive existe aqui uma regra para que a criptomoeda possa participar desse index desse índice o preço tem que ser flutuante Quer dizer, não pode ser uma stablecoin, o dólar, Tether, por exemplo, não poderia estar aqui. É negociado em pelo menos três corretoras qualificadas, é suportado por dois custodiantes institucionais. Tem uma alta liquidez e representa no mínimo 0,5% do market cap total do mercado. Ou seja, é uma criptomoeda de qualidade, é um token de qualidade que vai aparecer aqui. Quando a gente é, analisa aqui, a gente vê que realmente né, tem coisas interessantes para a gente participar. Então esse é o fundo NCI, é um índice dinâmico que vai mudar a cada três meses. Os produtos da Hashdex são esses aqui, são os fundos aqui você pode ver aqui tem um hashtag 20 o 40 o 100 o Bitcoin o Ethereum e o ouro Bitcoin a gente tem a previdência cripto 40 xp breve temos os ETFs de fai nci hash 11 que é o mais famoso o Bitcoin e o Ethereum e os índices de DeFi e o próprio nci o que eu quero trazer aqui para vocês mais particularmente é esses novos aqui o Hash 20 40 e 100 porque você pode começar o seu investimento a partir de um real. Então, se você realmente não tem muito mais dinheiro que isso, ou não quer né, colocar mais dinheiro aqui, porque é algo que você ainda não conhece muito bem, você pode, a partir de um real colocar. Por que, que ele chama hash-20-NCI? Porque esse 20 representa a porcentagem que vai ser aplicado no índice NCI, e o restante, os 80%, será aplicado em renda fixa. Então é um investimento realmente para quem está começando em criptografia realmente tem medo, ainda não conhece, é algo bem pequeno a exposição que você vai ter em criptografia. Então desse, vamos supor, você colocou 100 reais, só 20 reais vai ser investido lá no NCI. Desses 20 reais, 65% vai para Bitcoin, 31% vai para Ethereum. E... Quirelinhas vai para outras que você viu lá na tela. O restante é tudo renda fixa. Ele tem uma taxa de administração de 1,5% e a cotização dele, o resgate dele, é em um dia. O resgate dele, na verdade, é em seis dias e a cotização em um dia útil, então você precisa entender isso daqui, se você quiser investir, você pode ir na plataforma, né, abrir uma conta aqui na plataforma, ou se você tiver alguma conta em alguma outra dessas plataformas, aqui na Rico, na XP, no PagBank, no Inter, Toro, também você pode comprar esse fundo diretamente por lá. E aí o hash 40, a única coisa que ele muda é que em vez de 20% vai ser 40%, tá? E 60% em renda fixa, continuando com um real de investimento mínimo e aí já sobe para 1,7% a taxa de administração. Essa taxa de administração você precisa ficar atento porque ao longo, né, se você ficar um tempo muito grande, você vai acabar perdendo muito dinheiro. Aqui tem a rentabilidade desse hash 40 no dia 0,60, no mês menos 1,7, no ano menos 11, em 12 menos 0,42 e desde que quando começou 151%. Então rendeu muito bem, né? não dá para falar nada, ah, mas no ano está 11%, Pô, mas desde o início está 150%. Então é algo interessante considerando que só tem 40% em cripto. E aí quando a gente fala aqui do hash 100, obviamente ele tem 100% dos recursos replicando a cesta do NCI. Aqui ele fala para a gente o investimento mínimo de R$1,00, a taxa de administração já salta para 2%, então fica atento com isso também, essa rentabilidade que aparece aqui, ela não é líquida da taxa de administração, tá? então você ainda teria que descontar a taxa de administração disso daqui, desde o início 376%, então você colocou aí R$1,00, você tem 3,76%, 376% de rentabilidade desde o início, desse projeto, mas olha bem aqui que nos últimos 12 meses, 12 meses caiu 16,94% então é algo que realmente você precisa investir a longo prazo como basicamente qualquer investimento que você vai fazer, né? a não ser que você seja um trade profissional, tem também aqui o fundo de Bitcoin, onde é exclusivo Bitcoin, aqui é exclusivo Ethereum também, e no ouro, Bitcoin aqui tem uma participação aqui dos dois, dos dois ativos né? sendo 50% Bitcoin e 50% ouro, para quem acredita acredita que o Bitcoin é o ouro digital mas também acredita que o ouro ainda vai continuar sendo o ouro daqui para frente também é um produto interessante tem os ETFs aqui do NCI, o Hash11, que foi o primeiro e o mais famoso. Tem o DeFi também que já acumula aí um grande número de investidores que estão nesse mercado. Então você tem aqui o público-alvo, já tem ó, 4 bilhões em gestão de risco. A taxa de administração desse produto aqui é 1.3 e ele é fornecido pelo Banco Genial. Então você precisa dá uma lidinha aqui certinho se você for participar, porque tem que ter algumas alguns critérios aqui para você participar também. O legal é que eles têm aqui também esses PDFs para você estudar tanto do Bitcoin, do Ethereum, aqui no DeFi também. Então você consegue Além de investir, também aprender bastante aqui com eles nesse site é bem interessante. Tem um simulador de portfólio aqui também que você pode colocar. Então você pode colocar quanto você gostaria de investir de forma mais agressiva, moderadora. Vamos colocar aqui de forma mais agressiva, pós-fixado, no privado, multimercado, variável, global e tal. E aí você vai mudando aí a sua faixa de investimento até que fique de acordo com o que você gostaria e aí você coloca simular ele vai trazer os fundos o ETF os produtos que mais se adequam ao seu perfil também não é uma recomendação é mais uma dica para você entender por onde você começa então ele trouxe aqui basicamente como seria a performance esperada colocando 10 mil reais e aí a gente teria no período aí de 2017 até 2021 quase que dobrado o valor, é, mostrando um retorno tal, do que, que você colocaria. Então, é legal para você entender aqui, brincar. Se você ainda está começando, é um bom local para você entender e pesquisar sobre investimentos. Obviamente, o ideal é você comprar o Bitcoin, seja na corretora ou seja P2P. P2P é quando você compra de um amigo seu, ele te transfere o Bitcoin, você transfere o dinheiro para ele e você não usa uma corretora. Uma corretora é aquilo que você já conhece, uma Binance da Vida, uma Rico, uma Genial, uma Modal. Você compra o Bitcoin lá e transfere para sua carteira pessoal, sua carteira de preferência, uma carteira física, e você fica com esse... Com essa senha do seu Bitcoin para você fazer o um hold dele e aí o prazo que você quiser. Esse é o segundo passo. Mas como o primeiro passo para você que está chegando, é bem interessante você analisar essa Hash Dash, que é uma empresa bem legal, que está começando com vários produtos interessantes voltados para o mercado cripto e trazendo também o um mercado tradicional, como os ETFs, né, o fundo de investimento, também para conhecer o mercado cripto, que é bem interessante. Essa dica de estudo é, não é patrocinada, né? eu gostaria de dizer isso, eu não estou recebendo nada dessa empresa Hashdash, eu simplesmente estou falando porque eu acho muito interessante que eles estão trazendo o mercado tradicional para o mercado cripto de forma bem tranquila, de forma não agressiva, igual outras empresas aí que prometem 50 mil por cento de valorização de ativos que já até deram o um default, faliram, já faliram, eles estão falando aí que vai dar 50 mil por cento de valorização. Essa hashtag é uma empresa séria que está trazendo, está conscientizando, inclusive com os arquivos aí PDF que eu mostrei para vocês, mais de 50 páginas sobre o que é Bitcoin, que você vai ler, vai entender, vai ficar bem informado por isso que eu estou falando deles, porque eu concordo com o jeito que eles estão trabalhando, ok? Deixa aí seu comentário se você já está investindo em algum produto dessa empresa, como que foi a sua experiência, quero conversar com você sobre isso, quem sabe a gente extrapola e faz um outro vídeo falando especificamente de algum outro produto, né? trazendo efetivamente todos os detalhes para vocês conhecerem, inclusive até simulando uma compra ou fazendo uma compra do produto mesmo, vai depender dos comentários que vocês colocarem aí, beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo, fui! Você usa uma carteira digital, Metamask, Trust Wallet, então esse recado é para você, é uma questão de segurança. Vamos dar uma olhada aqui na página do Reclame Aqui da carteira Trust Wallet. Mais de 195 reclamações e nenhuma respondida. Basicamente todas falando sobre o mesmo assunto. Cadê o meu dinheiro? Cadê minhas criptomoedas? Página da Metamask. Mais de 59 reclamações, nenhuma respondida também. Basicamente todo mundo falando cadê meu dinheiro, cadê minhas criptomoedas, roubaram minhas criptomoedas. Por isso que eu indico fortemente para você comprar uma carteira física para armazenar suas criptomoedas porque as carteiras digitais elas têm todas os mesmos problemas que é armazenar senha online a qualquer momento você pode ser hackeado só uma questão de tempo até você clicar num contrato malicioso interagir com um site fake você vai acabar perdendo todo o seu saldo que está lá dentro dessa carteira então não perca tempo eu indico a carteira SafePal porque hoje ela tem o melhor custo-benefício do mercado apenas 49 ,90 de dólares você consegue comprar essa carteira que é uma das melhores ela não tem conexão Bluetooth, não tem conexão Wi-Fi, não tem conexão por aproximação e também não conecta via USB. Ela somente aprova as transações via QR Code, que é 100% offline. A sua senha nunca vai ficar online, assim os hackers nunca vão conseguir aprovar suas transações, eles nunca vão conseguir roubar o seu dinheiro dessa carteira aqui, é um investimento ter uma carteira como essa. A gente tem outras no mercado, mas cada uma tem a sua facilidade e o seu custo. Essa daqui tem um melhor custo-benefício, ela aceita mais de 30 mil criptomoedas, mais de 30 mil tokens, 32 blockchains diferentes, e praticamente toda semana eles lançam uma atualização de software para incluir novas blockchains e todos os seus tokens também e é bem simples de usar é muito fácil porque você tem um aplicativo no seu celular que você vai poder fazer toda a visualização e operacionalização porém só vai conseguir aprovar fazendo a leitura do QR code no seu aparelhinho físico é muita segurança por pouco dinheiro compare com outras carteiras que a gente tem no mercado você vai entender o que eu estou te falando e outra coisa essa carteira ela foi financiada em partes pela Binance então a Binance colocou alguns milhões de dólares nela isso Deu para a empresa muito fôlego, então eles têm bastante equipamento estoque. Hoje, você consegue pedir e receber em menos de 20 dias. Devido ao preço dela, você também não paga taxa de importação, o que é muito legal que outros produtos acabam pagando por conta do preço ser maior. E você também pode comprar no cartão de crédito. Só lembra de comprar via PayPal, porque se você colocar o cartão aqui direto no site da PayPal vai dar erro porque é uma compra internacional, então vai dar erro. Compra direto pelo PayPal, que vai ser tudo bem, vai ser aprovado na hora, muito rápido. Eu tenho um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar no site oficial, o site autêntico da SafePal, porque também tem gente vendendo SafePal e outras carteiras falsificadas, que aí você vai colocar o seu dinheiro e vai perder. Então, acesse somente por esse link aqui, que é o oficial, que você vai inclusive comprando do, duas carteiras ou dois aparelhos. Aqui você pode comprar uma carteira, mais um case, mais uma, um card para você anotar a senha e você ganha o frete internacional grátis vai que é por tempo limitado, então garanta já a sua carteira e não corra mais riscos para interagir na blockchain.